Tá Olá, meu nome é Rodrigo Suzuki, eu sou engenheiro da Dell de Automação. E hoje o já para responder é. Quando você vai até uma loja buscar por um sistema de home theater, geralmente os vendedores vão te perguntar qual tipo de envolvimento você vai querer. Se é 5.1, 7.1, 7.2, que fala sobre. O primeiro número é a quantidade de caixas acústicas que você vai ter na sala. A partir disso, você vai ter um nível de imersão, de envolvimento da sala de cinema que você vai ter em casa. E o número após o ponto é a quantidade de subwoofers. Subwoofer, para quem não sabe, é a caixa que vai realizar os efeitos graves da da música. Então, 5.1 significa que você vai ter cinco caixas acústicas e um subwoofer. Uma pergunta que é muito comum é quando eu devo usar 5.1, 7.1, 9.2? Isso vai depender do nível de envolvimento que você vai querer ter aí na, dentro da sua sala e também do tamanho da sala. Né? Se ficou alguma dúvida sobre 5.1 ou envolvimento sonoro, deixe sua pergunta aqui abaixo. Como <risos> é se gostou, curta e compartilhe e nos vemos no próximo O Japa Responde.